Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença de acento com C e acento com dois S. Acento com C é a tonação gráfica ou entonação, então você pode falar essa palavra se escreve com acento agudo. Já acento com dois s's é o lugar de você sentar, então você pode falar a senhora deve ficar em pé porque ninguém se dispôs a levantar do seu assento para dar lugar a ela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante vocês se inscrevam no canal. Não esqueça de clicar no sininho que aí vocês recebem o um aviso dos próximos vídeos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo vocês. É isso. Um grande abraço e até a próxima.